Olá, boa tarde, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil. A polícia, a polícia já tem pistas do que pode ter acontecido com a idosa de 70 anos, Dona Cecília, caso mostrado no Cidade Alerta de ontem. Os detalhes depois do intervalo. Hoje, 7h45 da noite, a Terra Prometida.